É, acho que aquela torcida que eu fiquei no otário news de ontem Pra que Bolsonaro não queimasse muito nosso filme lá fora hoje Não ajudou muito não, né? Pois o discurso pra convertidos do nosso querido Presidente Dilma Na Assembleia Geral da ONU Dominou os comentários nas redes sociais essa terça-feira mas e pelo menos servir de consolo, ele não falou nada sobre Golden Shaw e nem sobre Cucu. Então acho que dá até pra gente comemorar, né? Mas o que moveu mesmo o mercado hoje não foi o discurso agressivo e ao mesmo tempo vitimista e conspiratório de Bolsonaro, não. Mas sim a ameaça de impeachment contra o presidente norte-americano Donald Trump, que está sendo acusado de ter utilizado milhões de dólares em assistência militar à Ucrânia para pressionar o presidente daquele país a investigar o filho do candidato de oposição com maiores chances de ganhar de Trump nas eleições de 2020. Nos Estados Unidos, tanto o índice Dow Jones quanto o SP 500 caíram bastante, assim como a bolsa brasileira. Só para vocês terem uma ideia, o IBOVESPA encerrou o pregão de hoje com queda de 0,73%. Aos 103.875 pontos. Já o dólar fechou praticamente estável, ou seja, continua alto para caralho, ainda negociado acima dos R$ 4,16. Outra notícia que também ajudou a pesar na Bolsa foi a decisão do Senado de postergar mais uma vez a votação do texto da nova Previdência. Que já havia sido adiado para essa quarta, mas que agora ficará só para. Semana que vem mesmo, ou não, né? Vai saber. Para amanhã é bom ficar de olho nos desdobramentos desse possível impeachment de Trump e também nos dados referentes à criação de empregos no Brasil, medidos pelo CAGED, que será divulgado às 14 horas e 30 minutos. Além disso, teremos também a Fipe informando os dados de inflação medidos pelo IPC semanal. Então, fiquem ligados.